E chegou aquele quadro que todo mundo, né, tá curioso, tá curiosa, porque é a, são as curiosidades do sexo. Sim, e hoje vamos falar o seguinte, homens e mulheres na cama. Uma pesquisa mostra que o sexo lésbico é melhor. Por que será? Roda a vinheta, bebê! Tudo bem? Eu sou Nani Maravilha, educadora sexual. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve e aperta no sininho. Assim terá notificações do universo da sexualidade, da sensualidade e, é claro, da arte milenar do pompoarismo. Seja ele feminino ou masculino. E antes de começar esse vídeo, eu tenho um recado para você. Sim! Se você não pertence ainda à minha rede social do Instagram, não! Se não pertence ainda, então... Vai lá no Instagram e coloca Nani Maravilha Oficial. Porque ela tá recheada de informações sobre pompoarismo, sobre sexualidade, perguntas para vocês também. Então é bem importante que você participe lá na outra rede social também. Estou esperando a sua participação. E vamos para o nosso vídeo de hoje, nossa curiosidade? Então, uma pesquisa australiana relatou que o sexo lésbico é melhor que homens e mulheres na cama. Agora vamos entender a pesquisa, né? Eles foram ver se o prazer, né? Eles, eles fizeram com vários homens, mulheres, né? E viram que, presta atenção, 69% das mulheres que transaram com homens na penetração, sentiram, na pesquisa deles, né? Sentiram orgasmo. Já 76% do sexo lésbico sentiram ma maior prazer, sim, chegaram ao orgasmo com o sexo lésbico. Então a, a comparação aí da estatística, mulher com homem e o sexo lésbico. Né? Então a gente já, já compara, por isso que eles estão falando na pesquisa deles que o sexo lésbico é melhor que sexo entre homens e mulheres. Beleza, daí por que, que eles falaram isso? Eles falaram assim, mas tem um fundamento, eles falaram, olha o que, que eles colocaram na pesquisa, que isso se deve, né, que a mulher não chega ao orgasmo com homem, eu acho que ainda, que é inferior esse valor, tá, porque eu acho que muitas mulheres ainda não conseguem chegar ao orgasmo com a penetração, né? Na pesquisa deles deu 69%, né? Mas eu não tem que ver a quantidade também de mulheres que que se relacionaram. Mas o que que eles falaram? Que quando tem a penetração, né, homem e mulher, o que que acontece? O homem, ele tem aquele egocentrismo na cama. Então ele pensa nele. Vou chegar no meu prazer, ele às vezes nem se preocupa com a mulher. Tudo isso eu falo aqui no canal, gente. Errado, né? O que, que você tem que fazer? Casal, gente, é duas partes. Os dois têm que querer, os dois têm que se conhecer, têm que ter intimidade pra ser um sexo prazeroso e gostoso conectado, ok? Mas eles falaram que é isso. Que o que acontece que eles observaram que muitas vezes, devido a essa, esse egocentrismo do homem, é difícil com que essa mulher atinja o clímax, atinja o orgasmo. E daí não é só isso também, né? A mulher ela não conhece os seus pontos de prazer e aí fica mais difícil ainda se ela não se percebe como falar para o outro né o que, que ela gosta. Igual eu falei, tanto um quanto o outro não tem bola de cristal. Por isso que tem que haver muita intimidade entre o casal, certo? E você já tinha pensado dessa forma como pensou essa pesquisa australiana? Será que você já pensou assim? Então coloca aqui nos comentários. E, gente, vai lá no meu blog que eu tenho certeza que tem alguma matéria que você vai adorar. Claro, você acho que você vai, vai gostar de todas as matérias que tem lá. Porque tem sobre sexualidade, sobre pompoarismo tanto o mundo masculino quanto o mundo é, feminino, né, eu falo de pomparismo masculino, pomparismo feminino, então vai lá que eu tenho certeza que você vai adorar, www.nanimaravilha.com.br barra blog tracinho pomparismo. Estarei esperando você lá também. Coloca lá seu comentário, dê sua sugestão, que é muito importante também para o crescimento do nosso canal, para o crescimento dos conteúdos. Coloca lá seu comentário, coloca aqui também o que, que você quer assistir, qual que é a sua dúvida, que eu terei o maior prazer de fazer um vídeo pra você. Quem já colocou aí seus comentários sabe que eu faço vídeo sim quando vocês pedem. Combinado? Então coloca aqui a sua sugestão. Tô esperando, viu? Então se você gostou desse vídeo, curta e compartilha. Compartilha com seus amigos. Assim a gente faz essa rede crescer cada vez mais. E com certeza eu vou ficar, olha, eternamente grata a você que compartilha o canal com seus amigos. Combinado? Então se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe com seus amigos. E não esqueça, é claro, de se inscrever no canal. Um super beijo e até mais!